a CJ com mais de 62% das intenções de votos, enquanto que Jay lo está a menos de 30% de intenções de voto. Quem está a falar a verdade? Quem está a mentir? A televisão de João Lourenço diz que João Lourenço está em frente, está com mais do que 62% de voto. Mas as estatísticas, as intenções de voto, mostram diferente. A CJ em frente. A CJ acima de J-Law. Há aqui algo muito peculiar que esse pessoal tenta fazer. Vão tentando manipular a mente das pessoas com, com propagandas falsas e mentirosas. Mas há alguns militantes do MPLA que já reconhecem a derrota do MPLA mesmo antes do dia 24 de agosto vamos ver o vídeo vamos ouvir o que esses militantes do MPLA falam acerca da, da, da sua própria derrota A TV de João Lourenço alega que ele tem 62% de intenções de voto O MPLA ganharia de forma folgada com 62% dos votos Vocês comprovam que é Alberto Costa Júnior, está acima de 65% de intenção de voto. E João Lourenço? Abaixo de 30%. Então, quem está mentindo? A TV de João Lourenço? Um, uh... Ou vocês? João Lourenço. Todos nós sabemos a verdade. Você não passa de 30% de intenções de voto. Ninguém mais vota para João Lourenço. Todos votam em Adalberto Costa Júnior. Até o João Lourenço. Voto 3. 3. Vote voto Unita. Unita. unita. Vote Adalberto Alberto Costa, Costa Júnior. É, hey, camarada mongoshi, eu sempre te disse que esse MPL não tem ideia nenhuma. Então você que estava a chamar o Gino de Marimbondo, o Marimbondo mais faz campanha. A Daberto não tem razão. O seu Codaberto tem que ganhar meio. Ele chamou do... o a tá sustentado o Marimbondo. Olha o que ele está a fazer. Trazer tá mais o, o Gino o Carneiro, que tem um processo. Epa! Vamos só botar no treino a cabeça toda a confiança de escolta. Porque senão esse pai não vai para frente, sabe, né? E aqui tem um grande problema, o presidente cometeu um erro, mas, pa, ele tinha que continuar na linha dele. Se você já chamou os outros de marimbondo, se você já estava a romper ou rompeu com o passado, então ele só tinha que continuar. Agora, quando você recua, vai buscar o marimbondo para fazer a tua campanha, você é que está a mostrar para as pessoas que você não é sério, que tudo aquilo que tu prometeste, não é sério, ok? É só isso, okay. porque as pessoas também olham para nós, né? Olham para a nossa imagem, okay. tá a ver? E veem, pô, mas como é possível? Como é possível? Você já rompeu com, com alguém e volta mais, pô, esse gajo não é sério, tá a ver? Eu acho que nós começamos a perder essa campanha quando o presidente começou a recuar em algumas coisas que ele foi fazendo no início. Nós perdemos aí. Recuamos, além de recuar, foi resgatar pessoas que já não tinham perfil, nem serventia para o partido. Era a altura dele reformar o partido, mas reformar de verdade. Jovens como, como tu, meu camarada João, Deviam ascender, vocês conhecem, ou você conhece o partido de frente para trás, de trás para frente. Você conhece a história do partido, você conhece cada elemento do partido. Agora, não é buscar as namoradas, as primas, os sobrinhos. Esses não, não sabem nada, não vivem o partido, não entendem do partido. A ver, os nossos erros. Nós é, que, nós é que estamos a fazer a vitória da oposição porque os gays da oposição nesses cinco anos ficaram só sentados na tribuna, no camarote VIP a olhar nossas falhas e agora só estão a pegar as nossas falhas estão a transformar em vantagem para eles nós a dar tiro nos pés tiro atrás de tiro a furar todos os nossos pés é preciso, é preciso esses cotas pararem pensarem em refletir e vamos mesmo perder do jeito que isso está eu não estou a ver o MPLA com capacidade para dar a volta por cima nessas eleições. Eu próprio sou do MPLA, mas não estou a ver o MPLA com essa capacidade. Aliás, eu acho que é um ponto de viragem nesse país e é um ponto de viragem no próprio partido. Nós temos que refletir que partido é que nós queremos amanhã, porque essas cotas já falharam e vão continuar a falhar. Boa noite, caros camaradas, sendo militantes, e eu gosto de interagir com nossos militantes, porque o futuro está mesmo conosco, independentemente de termos alguns mais velhos sérios no seu do partido, mas na sua maioria não são sérios, e por não ser sérios, eu fiz críticas, que internamente, publicamente, por escrito, via WhatsApp, fiz reclamações e muitos dirigentes estão aí, até na sede nacional, nos ouviram, nos receberam, mas é triste, é lamentável o que aconteceu. Violam o Estatuto do Dia para a Noite, afastaram certos camaradas que dão litro ao partido, sobretudo o nosso concorrente. O que me deixou chateado e muito chateado foi isso. Pronto, eu já não, já não estou chateado até nesse momento. Pá, deixo as coisas assim, eles que são, sabem tudo, ficam compartilhando o mesmo a deles. Pá. Tem donos agora. Achei que agora é uma organização lucrativa. Só haver aquela sujeira na ilha. Epa, é, é, é, é complicado. É, é complicado. O que acontece? O que acontece? É que ao afastar esses camaradas, criou um nível de descontentamento enorme no seu partido. E é triste quando ouço militantes a dizer que já não deposito o voto de confiança no próprio partido. Isso é o mais grave. Se fosse um, um amigo simpatizante, poderíamos até entender. Mas quando você tem um cartão de militante e dizer isso, pronto. Eu também não vou crucificar o camarada que disse isso. Não, não vou crucificar, porque ele também tem as suas razões. Ele tem as suas razões. Porque nós estamos a ver, eu até chego à conclusão, parece que alguns querem mandar o nosso partido para a oposição mesmo. Estão lá dentro. Porque de maneira que eles fazem, violando o estatuto, né? o nepotismo foi a situação que eu bati, bati na tecla. Quem me conhece e sabe muito bem, não vou dizer mais de que distrito me interessa. Eu remeti os documentos por escrito, reclamei, fiz isso a nível do município, baixaram para o distrito para resolver determinadas situações, que eu prefiro já não dizer muito mais, porque pá, isso está ultrapassado. O que acontece é que esses camaradas continuam com os mesmos hábitos do passado e até fizeram pior. Por regra, esses camaradas é que deviam ser suspensos. Agora, estão a suspender eu 24 meses, é, que totaliza dois anos. Neste momento, completei um, um mês e meio. diz que eu fui suspenso já. Epa, é triste. Por quê? Porque está a falar a verdade. Está a lhes criticar, mas a crítica está plasmada no estatuto do partido. A crítica é a autocrítica. Não está preparado para ouvir crítica. Você não é político. Você é apenas um comerciante. Você é um oportunista. Esses é que devem ser suspensos. É? Devem ser suspensos. Então você vai meter sobrinho, vai meter sobrinha, vai meter primo que nunca deu o um litro no partido. Não estou a dizer que não põe família. Mas tem que pôr famílias que sempre estão aí. E todo mundo sabe que não é ser filho do seu fulano, camarada fulano. Mas que pá, dá um litro no partido. Aí sim. Aí sim. Agora, não dá o lito partido, nem sabe entoar o hino do partido, nem conhece nenhuma das estrofes. Tratou o cartão agora, veio a correr, parece que está na luta do mercado informal. Quer dizer, é triste. Quer dizer, conforme entraram no Comitê Central, parece que o fiscal a dar corrida nos zungueiros, meu. Quer dizer, é uma pouca vergonha. Agora, ampliaram tanto aquilo por 300 militantes ou, ou 300 membros do Comitê Central, epa, já nem conseguem reunir na sede. Hum? Agora tem que reunir sempre no futuro. Epa, é triste, é uma epa, é, é erros, erros graves. E o presidente do partido, a olhar isso, os seus auxiliares, eu digo assim pronto, os seus os conselheiros, a olhar isso. Quer dizer, e não são punidos. Estão a impunir, é, estão a impunir. É, um cabrito. Tá, a ver. Vão punir o cabrito, aquele cabrito que não tem nada. Tá vendo? Suspensão com o cabrito. E eles, como são os bois, ficam lá. Tá é triste, afiou, o está tudo no partido. Isso é essa brincadeira. Agora está aí. Mas pronto, vamos trabalhar. Os erros já estão feitos. Vamos fazer o quê? Aqui é só trabalhar. Vamos dar, epa, um pouco daquilo que a gente sabe em prol do partido, que é sensibilizar o pessoal, eleitores, e vamos ver como é que vai ser. Depois, de dia 24, epa, vamos ver como é que serão os resultados. E quem vencer, epa, eu entendo, quem venceu, venceu. Mas também quem perder tem que se conformar que perdeu. E não é preciso criar caos, porque epa, já não estamos neste nível de criar caos. É? O país precisa é crescer, não precisamos de confusão. Agora, é bem verdade que todos os camaradas que disseram estão aqui a mostrar o nível de descontentamento, mandam-me um áudio, é, umas, umas dicas aí por escrito. Eu concordo perfeitamente, não vou discordar. Seria eu ser um militante é, bajulador para estar aqui a aceitar tudo? Não, não, não. Eu não compacto com isso. Você me diz que epá, é pá. isto é vermelho, mas eu sei que não é vermelho. É, é azul. Você tem que me obrigar a dizer que é vermelho. É é triste. Não faço isso. Eu não compacto com isso. Agora, quem compactua? Vai, em frente, força. Agora, é, é, é lamentável, é lamentável o que fizeram. O nível de descontentamento é enorme no seu do próprio partido, porque os camaradas estão aí, estão aí. E é bom que se marque uma extraordinária, depois das eleições, é? marca-se uma extraordinária, para pôr esses indivíduos seus devidos nos, nos, nos, nos lugares. É? é preciso censurar esses indivíduos. Uma censura no, no sentido positivo tá percebe? É aquilo que fizeram comigo, camarada, é que deveriam fazer com esses camaradas que violaram o estatuto do partido. Foi uma pouca vergonha. É, é bem verdade que uns entraram por méritos, sim, e têm capacidade política. Eu acompanho e eu seus camaradas via as listas. Agora, para pôr nos órgãos intermédios, distritais, municipais, provinciais e comitê central, quer dizer, meterem namoradas. É, meterem a, a, a, sobrinhos, a, filhos e não sei o que, e puxar, quer dizer, é tá, é triste. Epa, deveriam pôr esses seus familiares no executivo, até porque no executivo, onde tem dinheiro? Metiam eles aí, agora não é no seu partido, isso é estragar o próprio partido. Quer dizer, sinceramente, nós aqui com amor o um partido, os outros aqui a partirem o próprio partido. Pá, isso é uma pouca vergonha, uma pouca vergonha. Agora temos que engolir sapo. E se um dia perdermos? Eles têm que estar conscientes. Todos nós vamos ser humilhados. E eu sempre falei isso. Tomem boas no... boa nota. Nós todos vamos ser humilhados. Sem exceção. Não pensa porque não. epa, O... O é para essa aí... E... E... Não tem nada. Não sei quem não para. Vai... Não, todos nós vamos sofrer. Vamos sofrer, irmão. Vamos sofrer. Eu nunca fui gestor público, tudo muito bem, mas mesmo assim, vamos sofrer, vamos sofrer por quê? Porque nós somos adeptos do partido, então, pronto, sendo militante ou um adepto, apoia, então vamos sofrer censura, vamos sofrer humilhações, então precisamos ter muita atenção a isso, os mais velhos ainda há tempo, há tempo, eu sei que tem um município, Luanda, Inclusive, marcaram uma extraordinária. Alegando não sei que problema aí de saúde, porque a primeira, secretão, a primeira secretária estava com problema de saúde, marcaram extraordinária. Não! Esse problema é de saúde. Isso é para tapar o som com a peneira, esse fingir, Aquilo é para dar só... Quer dizer, enfim, na vista de que está mesmo incomodado, não. Incompetência. Mostraram que incompetência. Foram aí porque a mamã, o papá, o tio, meteu-lhe aí e não estava aguentar. É assim que foram por um camarada, marcão extraordinário foram por um camarada que, que, pelo menos, reúne consenso. O mesmo devia ter feito. Aí onde eu defendi, eles sabem, não vou dizer em que é distrito. Os camaradas sabem que é distrito eu pertenço. Então, pronto. Você tava um camarada que está perseguindo os primeiros secretários na base? Só porque notaram que os camaradas já têm uma boa capacidade política e começou a perseguir. Agora muitos não estão dando apoio. Ninguém, muitos não estão ajudando. Excepto aqueles que também, pronto, eu não vou, não vou condená-los e, e cada um é livre, né? Pronto, um apega-se naquele dia, naquele, mesmo sabendo dos erros, não tem como, mas pronto, somos todos militantes do lá e eu respeito e até porque eu sou democrata. E cada um é livre de escolher o seu candidato, o seu concorrente. Agora, o que me deixou chateado é tirar o nosso concorrente hein, até como membro do Comitê Provincial. Aquilo foi vingança, foi o que me aborreceu e critiquei duramente a esses camaradas hein, que tomaram essa iniciativa de perseguir certos camaradas porque concorreram com os outros. Quer dizer, isso é triste, isso é triste. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha, suspensão. Ok, então de parabéns ganham com a suspensão. Alguma vez ganhei salário no partido? Não. Vocês que estão no secretariado, os órgãos intermédios, superiores, ganham, tem salário, viu? não, estão na base, pelo contrário, sempre apoiei, tirei do bolso para apoiar o próprio partido, está percebendo, agora quando vem dizer isso, camarada, é pra... vamos só orar, é para o desejo de força para vocês, camarada, não vamos mais lamentar, o erro já está feito, vamos aqui ajudar o seu partido, e depois eles próprios mais velhos vão refletir, e eles sabem o que, é que podem fazer, se não fizerem, então pronto, estamos condenados um dia a cair mesmo, é uma boa noite para você. Estamos juntos. Pelo um abraço.